Não vai dormir não, tá? Tá. Tenha calma aí, que já o corpoveiro vem, tá bom, Edson? Isso, já ele vem, chamaram o corpoveiro. Já chamou já. Ele já tá vindo, tem que ficar você, tá, Edson? Edson? Edson? Oi. Chamaram o corpoveiro ou Edson? Chamou? Edson, tudo bem? Tudo bem. Tá, Não vai dormir não, tá? Tá beleza, não Isso, em aí, quietinho. Não mexe nem o músculo, viu? Fica. Uhum. Não, fica é, te, fechinho, não tenta mexer. Tá? Isso, só não, não vai dormir, tá bom? Tá, beleza, não sei. Isso, quietinho que já com o amoeiro vem. Você, você tá embriagado ou não? Não. Você não sabia que, que, que a ponte tava em construção aqui? Não, não. Você nunca tinha passado por aqui? Não sabia, não. Ah, tá, mas fica tranquilo, tá? Tá, beleza, eu sei. Isso, <risos> calma, não fica nervoso, não. O comboio já tá vindo, tá bom? Cuidado, aqui, ó. Já o combomero vem, tá, Edson? Edson? Edson? Isso. Tá bom. A gente não A moto tá então? o combomero vem. calma. Viu? Não vou bem, tá? Isso, se mexe não, o ele vai vir, vai pegar você lá no hospital, tá? Tá bom, eu sei, tô, tá, tá? bom. Tá, só não pode dormir. Ele não pode dormir, né? Não, não, não tem como dormir, não. Ele não pode dormir, não. Ei, será que ele não quer ligar para alguém da família dele? Não tem alguém. Qualquer... É que agora não sabe. Você quer ligar pra alguém da sua família? Quer. É então, então, você sabe limitando. Agora tem que esperar. Se ele tem algum documento no posto? Ou... Tá? Beleza, você porra. Você tem que ter paciência a gente agora. Beleza, porra. certo Beleza, porra. Só me tira uma boa daqui. Me aqui Me tira aqui uma boa, porra. Me tira aqui uma boa, porra. Me tira aqui uma boa, porra. Peraí, aí, não mexe, não. É tranquilo, hein, Atos. Me tira aqui uma boa, porra. uma boa, uma Numa boa, numa boa, numa boa. Tamo junto aqui, hein, cara. tira aqui uma boa, porra. Ai, ai, pô, vai doer, vai doer um pouquinho. Aguenta firme, senhor. Cê... Aguenta firme, Edson. Aguenta firme. Ai, ai, ai, carai. Ai, ai, carai. Ai, ai, ai, carai. Pega a planta. Ai, ai, ai, carai. Ai, ai, ai, carai. Pera, pera. Calma. Ai, ai, ai, carai. Ai, ai, ai, carai. Aguenta, Edson. Aguenta aí, cara. Aguenta aí. Ai ai ai carai, pelo amor de Deus carai Vai sair de boa, ai, vai sair de boa, vai sair de boa Eu vou sair de boa Vai sair de boa, pô. já saiu já, tá tranquilo hein Ai ai ai carai, ai ai ai carai Calma Edson, calma Edson, Ai ai ai, ai carai, pelo amor de Deus pô. Relaxa ai, ai ai ai carai, ai ai ai carai, ai é, ai ai carai Você tava de onde? Qual bairro? Você tava aqui na cidade alta. Você tava. Você tava vendo tava vindo o setor do dentro? O centro. do bem, sentido do centro. Ai ai ai, cara. Tem qual idade, irmão. Ah, tem qual idade? Tendo 30, mano. 30. É. Ai, ai, ai, Só Você sofreu esse de moto antes já? Hoje já. Um soldado, soldado, ele relatou que não conheceu o lugar, tá? Ele disse que não sabia que então, tava em construção tá ponte, né? Já, não tem uma placa. É, não tem sinalização ali na frente ali, né? Esse que é o problema. Eu né? não conheci o lugar. Eu conheço um local nada, pô. Ele, ele voa em média mais ou menos uns 15 20 metros, viu? O modelo tá aqui do lado, ó. Tá aí? Tá aqui no, no segundo tubulação aqui. E tava bem correndo também? Eu tava bem correndo. Eu vi, tá? Ai, ai, ai, caralho! Ai, ai, ai, irmão! Ai, ai, ai, calma, irmão! Calma, Edson, calma, calma, pô! Ai, daí. ai, irmão! Tá doendo demais, irmão! ai ai ai irmão é você sente mais dor ai ai irmão aí irmão <risos> aí irmão <mano>. pelo amor <risos> de Deus irmão ai ai irmão ai ai irmão ai ai irmão essa mano. perna aqui você sente dor sim ai qual ai irmão qual, qual altura me fala aí aí irmão Aqui? Não. aqui não você quebrou tudo Edson? não aí não ah, Rampou é, um, de lá, a moto deve é ter batido ele então, aqui, é. aqui dentro. A moto tá aqui dentro? A moto, é dentro. A moto aí, ó. Vai. A beijo. Uma vizinha a beijo. Que moto tá -se Uma tá. vez. Se uma eu eu eu eu eu te é um cervical, né, mano? A é de irmão Cuidado! Cuidado! que pouquinho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 pelo amor de Deus irmão Ai ai ai. vai ai baixo gente vai vai vai vai vai Ai, vai irmão irmão. ai ai ai, irmão. irmão ai, ai, irmão. Ai, ai, ai, Ai Ai ai, Ai Ai, ai Ai, ai, ai vai Ais, ai. Ai ai, tá irmão. Ai ai ai, ai. ai ai, ai, tem tem ai, Ai Ai, ai, ai, irmão. Ai. Ai, irmão.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 Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus aí, irmão. Relaxa, Pelo amor, ela amor ela de Deus aí, irmão. Não tá bem, tá bem. Pelo de amor de Deus aí, irmão. Calma. Ai, irmão. Pelo amor de Deus aí, irmão. Por favor. tá? O Tá no Tá no Não. Pelo amor de Deus aí, irmão.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 Aí, assim, vai machucar que, porém, Vai caber, Vou ter que ir Passa pro lado édito Passa pro lado édito Aí depois Por você vai de que vai chegar, chegar Por favor, vai. irmão Três. Três. Por favor, irmão Deus me de, de mim, irmão Por favor, irmão pode ir, pode ir. Meu braço esquerdo tá caindo pra já, irmão Calma, não vai cair não não vai cair não irmão. não vai cair não Calma, Calma. Calma. Calma. Esquerdo, não cair, não. Calma. Calma. tá cheio A gente tem que sair Calma. desse aqui Calma. A gente vai ajudar você Vamos sair Vai melhorar, vai melhorar Pelo amor de Deus Isso aqui é o melhor que a gente pode Já vai te ver melhor pra você Ai, irmão! Vai abrindo, vai abrindo aí! A sair, tá, galera? Por favor, irmão! Por favor, irmão! Ai, meu braço esquerdo, irmão! Ai, meu braço tá, tá tranquilo, é? Tô, tô no cristal já! Ai, meu braço esquerdo! irmão. Pega um lado, pega outro! Ai, meu braço! Ai, meu braço, irmão! Ai, meu braço, irmão! É, você não tem que entrar, não?